Fala pessoal, muito bem-vindos. Aqui no Photoshop existem várias formas da gente fazer a mesma coisa isso daí todo mundo já sabe. E no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar uma técnica bem diferente para a gente estar recriando fumaça. Esse assunto vem do meu novo módulo no curso de manipulação de imagens, onde eu faço um estudo muito mais aprofundado sobre os quatro elementos da Terra. Então, para que você consiga compreender de uma forma mais crítica e estar também recriando de uma forma muito mais realista aí nas suas artes. Portanto, se você quer se tornar um grande manipulador de imagens e ser um grande profissional aí no mercado, acesse agora rafaelosano.com. Na verdade, tem uma galeria bem grande de cursos enquanto melhor para a sua carreira e seja realmente muito feliz eu agradeço bastante também pelo seu apoio mas vamos nessa agora então para o nosso conteúdo eu já tenho aqui então uma xícara de café para a gente estar utilizando como exemplo tá e a técnica galera ela é extremamente muito simples para a gente fazer ela vamos estar primeiro fazendo basicamente uma pintura aqui digital então eu crio uma nova layer pego meu brush na cor branca eu vou deixar ele aqui com Hardness em 100% tá e vou fazer um traço, mais ou menos, desse, dessa grossura aqui, assim, mais ou menos. E você pode estar tá definindo também a potência da sua fumaça, né? Se você quiser fazer ela um pouco mais forte e depois está trabalhando a opacidade da sua layer, tudo bem, está tranquilo. Então, aqui eu vou fazer mais potente para que a gente consiga observar o resultado mesmo. Fiz o meu primeiro traço e agora a gente vai entrar para a nossa técnica. Para isso, então, eu venho aqui em Filter em Blur Gallery e vamos aplicar o efeito de Path Blur. Em Path Blur, se eu faço aqui uma reta, coloco uma seta aqui em cima, a outra para baixo e aumento aqui o meu Speed, né? A gente vai ter exatamente esse formato aqui de cima para baixo. Porém, eu posso também estar criando curvas, né? E não somente aqui através desse primeiro clique, porém, eu posso estar criando também alguns outros. Então, eu vou fazer o primeiro vindo para cá. E o segundo vindo para lá. Olha só que interessante. A gente ganha esse formato aqui bem mais bonito, né? Para aquele traço reto que a gente tinha feito anteriormente. Lembre-se de alterar aqui também o seu speed, deixando ele o de valor um pouco mais potente, tá? E a gente já pode dar um OK. Feito isso daí, nós temos então essa transformação e agora a gente pode estar ajustando para que ela realmente, né, pareça uma fumaça. Então eu vou estar criando primeiro uma máscara. Pego meu brush na cor preta. Deixo ele agora com o hardness em 0%. Posso aumentar aqui um pouco meu paste. O meu flow. Porém, deixar ele em valores, valores um pouco mais baixos, né? Eu vou querer deletar somente aqui, pelo menos, na parte da ponta. E por fim, se você notou que seu efeito ainda ficou muito potente. Você pode estar alterando a opacidade da sua layer. Então, colocar aqui um valor 60%. E nós já temos aqui, então, galera. O nosso efeito de fumaça perfeito. Podendo ser alterado, né? A posição dele. Colocando em alguns outros lugares. Ou até mesmo expandir. Se você quiser duplicar esse efeito. Ou até mesmo estar tá criando alguns outros, né? Porque que você tenha uma diversidade maior, mas vai ficar extremamente bem interessante. Mas é isso então, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado bastante do conteúdo de hoje. Se você curtiu, deixa aí o seu apoio. Se for novo no canal, se inscreva também. Mas eu agradeço bastante a participação de todos e a gente se encontra então no próximo vídeo.